Certo, já estamos live. O que eu vou fazer agora é mandar o link para todo mundo que está na outra live. Isso. Isso aí, perfeito. Vou modificar na descrição também colocar esse link novo. Sim e aí depois a gente já esconde. Na verdade, nós já Isso. estamos ao vivo, mas depois a gente edita o vídeo antes de publicar. Perfeito. Não, uh, só então... ter, qual é o link que está passando esse vídeo ao vivo? Só para acompanhar o chat por lá. Eu postei o link lá no, no chat. Achou. Uhum. Então teremos uma nova ferramenta de streaming. <risos> tá, esse stream, esse aqui ele não conecta com o YouTube isso? Ele fica nessa plataforma? Ou eu entendi errado? Eu, eu acho que ele conecta, sim. Eu acho que pelo menos quando eu estava criando uma sala aqui também, ele pediu se eu queria conectar. O Gil avisou no chat que está conectado sim. Bom, então, já tá? estamos, já Fechou. estamos aí. Com, já estamos com o pessoal assistindo. Opa. Opa, então bom dia pessoal, a gente teve alguns probleminhas, uh, a ferramenta que a gente usa normalmente, o Jitsi, hoje ele estava com todos os servidores do live ocupado, então a gente teve um probleminha técnico aí para começar, hoje a gente está aqui então com o Eduardo e o Fernando, né? o, o Rafa entrou para nos dar uma ajuda nesse problema aí que estava atrasando um pouquinho a live, uh, eu gostaria então já de de pedir para o Eduardo se apresentar, já que ele é o nosso convidado de hoje. Pá, uh, bom dia, pessoal. Meu nome é Eduardo. Uh, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Lumen, então. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tem uma apresentaçãozinha aqui, no um slide. Uh, só um pouquinho. Deixa eu... Conseguem ver minha tela? Ainda não estou conseguindo enxergar, não. É, por enquanto não, não chegou. Deixa eu ver aqui. Como é que tu faz para botar ele em evidência? Né? Ele está... Agora acho que foi. Agora está... Aparecemos. Agora estamos. Estamos lá. Beleza. Bom. Eu fiz uma agenda, enfim, daquilo que a gente pode falar hoje aqui na nossa, na nossa live. Uh, a ideia é mesmo passar um pouco a questão do, do Lumen, do micro-framework. Uh, uma parte conceitual para o pessoal entender: então, o que é um framework, o que é um micro-framework, o que é o tal do Lumen. Uh, e daí um pouco mais na parte de código, né? Então, ver como é que instalar e configurar o Lumen para a gente utilizar, a estrutura dele, como ele trabalha com migrations e seeding, uh, toda a parte das models dele, do, do, das rotas e dos controllers também. Show. Uh, sobre mim, então, um pouco só fazendo aquela apresentação inicial, eu sou técnico em informática para internet pelo IFRS, eu, eu entrei em 2011, me formei em 2014, depois disso, segui ali no próprio Instituto Federal, uh, fazendo curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Uh, comecei em 2015, me formei no final de 2018. Atualmente, eu sou desenvolvedor back-end na Go on Design, uma empresa de desenvolvimento de sites. Uh, e eu também sou professor no IFRS, aqui no campus do Vento Gonçalves. Então, eu ainda não saí do Instituto Federal. <risos> Beleza. Bom... Eu acho que a primeira ideia para o pessoal é tentar entender mesmo o conceito do que que é um framework, do que que é um micro-framework, para a galera mesmo se situar no que a gente vai falar. Bom, o framework é como se fosse uma caixa de ferramentas, eu acho que até é um exemplo que o próprio Jacques deu nas aulas que eu tive com ele. Então, o framework é como se fosse uma caixa de ferramentas. Uh, em vez do programador ter que se preocupar com toda a estrutura do desenvolvimento de uma solução, ele vai ter algumas uh, funcionalidades que já vêm prontas ou praticamente prontas. Por exemplo, a autenticação. Então, normalmente os frameworks trazem um sistema de autenticação já pronto, todo o um sistema de cache, uh, conexão com banco de dados, view templates, todas essas estruturas ele já trazem prontos para o programador. Aí o programador ele pode focar no desenvolvimento da ferramenta, da solução, sem se preocupar com essas outras, com essa parte mais estrutural. Tranquilo, acho, né? Uh, uma pergunta que a gente teve aqui, que o pessoal perguntou de tecnologia, assim, no trabalho na GoOn. Uh, qual, qual que é o background de tecnologia que vocês usam hoje na empresa? Ah, sim. Uh, atualmente, a gente utiliza o Laravel para desenvolvimento de sites. Uh, a gente utiliza o Slim, que é um outro micro PHP para desenvolvimento do nosso sistema de, de gerenciamento. E utilizamos também o Angular nesse sistema de gerenciamento. Atualmente, estamos migrando de uma estrutura um pouco mais antiga, do Flex, para a estrutura do Angular. Então, está ficando um sistema bem, bem interessante para o pessoal. E também no site a gente utiliza o básico, HTML, CSS, JavaScript. A gente utiliza um pouco do Ajax também. E é basicamente isso. Uh, alguns exemplos de framework que eu gosto de trazer para o pessoal, mas na, na área do PHP, que é a área que eu tenho um pouco mais de familiaridade, temos o Laravel, que, é o que eu trabalho há mais tempo, acho ele excelente. Temos o PHP que é um framework muito bom. O Zend também é um framework bem potente, eu diria. Uh, e deixando um pouco do, do PHP, indo para outras linguagens, tem o Spring, que é um framework Java é excelente. O Django, do, do Python, o aí pode falar melhor para vocês. <risos> O uh, pessoal que gosta do Ruby tem o Rails também, que basicamente todo mundo que trabalha com Ruby vai para essa área do Rails. E essa ideia do framework, que é uma caixa de ferramenta que traz funcionalidades para os programadores já saírem programando a ferramenta e não essas, essas partes mais burocráticas. Uh, posso seguir, pessoal? Tranquilo? Só uma dúvida. Uh... Hum. Aqui tu apresenta o framework e o micro-framework, certo? Sim. Uh, quando que eu deveria escolher um framework? Ou quando que eu deveria escolher um micro-framework? Uh, eu vou passar a parte do micro-framework ah, depois a pergunta para <risos> o pessoal ficar mais simples. O micro ele seria uma caixa de ferramentas então um pouco mais simples. Então, ela vai trazer um pouco menos de funcionalidades para o programador, para também não trazer, uh, deixar um pouco pesada, não trazer coisas que o programador não vai acabar utilizando, né? Então, uh, são frameworks mais modularizados, então, tu consegue ter uma estrutura inicial básica, por, por exemplo, um sistema de rotas, ou uma integração com banco de dados e, e isso. E a partir daí, tu consegue modularizar, tu consegue encaixar outras, outras funcionalidades, como, por exemplo, adicionar a funcionalidade de View Template, adicionar um módulo de autenticação. Então isso tu consegue montar, digamos, o teu microframework através dessas peças aí. É como se fosse montar algumas peças de LEGO, então tem uma estrutura inicial e tu vai encaixando as outras pecinhas ali. Acho que a principal aplicação para um micro microframework seria uma, uma API, para é, a, a API é a principal, a principal ideia. Uh, alguns exemplos de microframeworks que a gente tem seria o Flask, o Flask do Python, então, também o Camila e o cara para falar para vocês. <risos> O Slim, o Slim eu utilizo no, no, lá na Go ele é um framework muito bom, bem simples de trabalhar. O Zend Express também é um micro que ele é baseado no Zend Framework E o Lumen, que é aquele que a gente vai falar aqui hoje, que a gente utiliza, uh, que ele é baseado na estrutura do Lara. Agora, respondendo a pergunta do... Só pode, pode falar. Pode falar. O Zend, ele já, tanto o Zend de Framework quanto o Express, Sim. ele meio que faleceu já, né? Está virando lâminas agora. É, tá se tornando lâminas. Uhum. Uh, se trocaram lá, enfim, foi para Linux Foundation, se não me engano. Uhum. Uh, daí agora tá vai trocar até o nome dele. Uhum. Uh, respondendo, então, Camilo, uh, quando utilizar um Framework, quando utilizar um Micro Framework? Normalmente o pessoal utiliza Micro Framework para a estrutura de APIs. Então, quando tu quer fazer algo um pouco mais simplificado, uma estrutura de uma API potente, que po possa processar várias requisições, o Micro Framework é uma opção mais interessante. Porque ele não vai te trazer a parte de view Template, que tu não vai precisar para uma API, ele não vai te trazer algumas questões de autenticação, de sessão mesmo, de guardar estado. Porque tu não vai guardar estado numa API, tu vai trabalhar com autenticação stateless. Enfim, o micro framework é melhor para essas soluções. Agora você precisa de uma ferramenta mais completa, que vai ter, ter toda a estrutura de programação, conexão com o banco, guardar a sessão, uh, trabalhar com views, o framework é uma opção um pouco melhor dele. Show. Respondida? Sim, sim. Então, se eu tenho que fazer uma aplicação que vai precisar usar todas as funções de um framework, é o interessante usar ele. Agora, se vou trabalhar com, AP, com consumir uma, uma API só, ou fazer algum serviço que, trans, que use alguma informação. Aí eu parto para o micro-framework trabalhar e tá tudo certo. Isso aí. Uh, até fazendo uma analogia, tu fazer uma API, às vezes, até uma API mais simples com um framework, é como se você fosse matar uma formiga com um tiro de canhão. Tu vai tá, uh, estar uh, utilizando uma tecnologia muito mais poderosa para fazer uma solução muito mais simples. E nesse caso, precisa mais de velocidade do que de funcionalidades. Né? Show. Beleza. Bom, então... Viemos aqui para falar do Lumen e agora vamos ver o que é o tal do Lumen, né? O Lumen seria, essa é a definição que tem no próprio site, do na documentação do Lumen, The Stanley Fast Micro Framework by Laravel. Peço desculpas pelo meu inglês horrível mas é isso aí. Basicamente seria um framework incrivelmente rápido, baseado no Laravel. Essa seria a ideia. Uh, o Lumen, então, ele é um microframework PHP Ele é derivado do Laravel Então o pessoal que já trabalha com Laravel Para trabalhar com Lumen é bem tranquilo A estrutura bem, bem similar uh, Ele é focado na criação de microserviços e de APIs uh, Que nem a gente comentou antes Ele vai ser stateless, então ele não vai guardar estado uh, Ou seja, que nem eu comentei antes Se você quiser fazer um sistema de login com autenticação e sessão, Não vai ser a ideia dele ele não vai conseguir solucionar isso. E ele é e também é possível dentro desse microframework que tu adicionar funcionalidades do Laravel, que elas não vão estar habilitadas no momento inicial. Por exemplo, o eloquent, o ORM para trabalhar com o banco de dados, que eu vou comentar depois. As templates também elas vêm desabilitadas, mas se tu quiser habilitar depois também é possível. Uh, a ideia se tu quer trabalhar com esses cards, principalmente as blades, é tu ir pro Laravel daí. Mas se quiser trabalhar com o e crescer depois também tem essa possibilidade. Até a própria diferença entre o Laravel e o Lumen acho que na própria documentação explica bastante. Ó. Tu quer esse, essa coisa tu vai ver na documentação do Laravel. Se tu quer isso tu vai ver na documentação do Laravel. Ele não tem muito, uh, tirando a parte da, da configuração é muito parecido. Tu trabalha muito como trabalharia no Laravel. Sim, é bem, é bem similar, até muitas, se você olhar a documentação do lume ela é bem chuta ela tem muito link para ir para a documentação do Lumen, uhum. é bem tranquilo. Depois desses slides eu posso até disponibilizar para vocês, daí vocês podem repassar para o pessoal aí. Perfeito. Vamos passar. Uh, mais uma coisa do lume ele é um micro framework extremamente rápido, é assim que ele se define. Então, eu tenho esse gráficozinho lá no site deles, eu comparando as requisições por segundo, o per second, do Silex, que é um outro micro framework, do Slim e do Lumen. O Lumen, ele consegue processar aproximadamente 1.900 requisições por segundo, então ele é classificado como um micro extremamente rápido por eles mesmos, né? Então, é uma solução perfeita para criar microserviços, uh, utilizando a estrutura do Laravel e ter essas APIs com velocidade, né? Só uma dúvida, Essa ele fica mais rápido quando ele está zeradinho, né? quando tu não colocou Sim. mais funcionalidades em cima. A partir do momento Sim. que vai estudando novos módulos uh, via, via Composer, mais funcionalidades, ele não consegue mais manter esse desempenho tão, tão grande. Sim, até tem um artigo ah. em inglês que eu estava lendo outro dia. O, o Lumen, ele, ele realmente ele é extremamente rápido, ele é de três a quatro vezes mais rápido que o Laravel, por exemplo, que seria o seu framework. Uh, porém, ele zerado. Né? Se tu vai adicionando as funcionalidades, tu coloca um eloquente para trabalhar em cima, se tu trabalha com o template, a velocidade vai se aproximando né? de um e do outro. Mas vice-versa, o contrário também acontece. Então, se tu tá trabalhando lá viu? e tu começa a adicionar pacotes, seja só para tratar imagem, por exemplo, Sim. que é famoso a gente usar esse pacote, acaba que ele acaba se tornando mais pesado também. Então... Sim, não, quanto mais funcionários você colocar, a ideia é que ele fique mais, mais lento, o número de processos por segundo. Isso, isso faz sentido. É, não, é. é lógico que eu disse isso. <risos> verdade. Bom, agora acho que vamos mais para a parte de programação, de código mesmo, para o pessoal entender um pouco. Uh, então, como é que se dá essa parte da instalação? Primeiro, pelos pré-requisitos, aqui eu estou falando do, do Lumen na versão 7, que é, acho que é a versão estável que ele tem hoje. Para trabalhar com ela, você tem que ter um PHP uh, pelo menos 7.2, algo que é praticamente básico hoje, e ter essas extensões habilitadas, o OpenSSL, o PDO e AMB stream uh, Com um isso você se, se eu botar o champ, sai bombando? Sim. Ah, ah, ele, ele vai tranquilo. Eu pessoalmente eu utilizo também o Champ. Eu já tenho instalado na minha máquina. Eu não subo o servidor que vem junto, né? Eu vou trabalhando com ele e pronto. Acabei de dar um infarto aqui. <risos> a instalação ela vai se dar então via Composer. Para quem não conhece o que que é o Composer, o Composer é um gerenciador de dependências do PHP. Então todas aquelas dependências que há muitos anos atrás a gente tinha que baixar um zip colocar uma pasta Libs lá no nosso projeto e sair incluindo, hoje a gente não precisa mais porque tem o Composer, ele é o gerenciador de dependências do nosso projeto. Fazendo uma analogia com outras linguagens, para quem vem do, trabalha com JavaScript, vem do mundo do Node, tem o NPM, que seria o equivalente, e o Yarn, também, para quem trabalha com, com Node, enfim. Uh, Camilo, aí, também, fazendo uma comparação contigo, o pessoal que trabalha com Python tem o PIP, para trabalhar com essa questão. Enfim, cada linguagem tem o seu gerenciador de dependências, Do PHP é o Composer. Aí, para instalar ele, se o não estiver instalado na máquina, é só entrar no site do Composer, tu baixa o instalador, next, next, e para quem trabalha com Linux também é mais fácil, tu vai pelo terminal, bem tranquilo. Bom, a estrutura de pastas do, do Lume ela é bem parecida com a do Laravel. Uh, vai ter uma pasta Bootstrap, que ela vai dar o carregamento da aplicação, vai ter um, só um arquivo, se não me engano, um app.php ali dentro. Vai ter a pasta Database, que ela vai trabalhar com toda a parte de banco, então, com Migrations e seeding depois eu vou comentar melhor o que são esses dois caras aí. A pasta Public, ela seria a pasta raiz do projeto, se tu fosse subir isso para uma hospedagem tradicional, tu colocaria lá dentro da Public HTML ou na WWW, o conteúdo dessa pasta Public. E deus os demais arquivos ficariam uma pasta para trás, isso traz um pouco mais de segurança na na aplicação, que assim ficam atrás da pasta raiz do, do servidor. Uh, tem a pasta resources, que é para trabalhar com as blades, que seria os view templates do Laravel, do Lumen também. Uh, normalmente o pessoal não utiliza, né porque acaba não trabalhando com essas blades, mas uh, ficaria dentro dessa pasta. Tem uma pasta routes também com as rotas, uh, arquivo de configuração das rotas. Temos um storage onde ficam armazenados os arquivos de cache, principalmente das blades, e também os logs, uh, caso de algum erro. Temos os testes, a pasta test, que teria os testes unitários ali do, do nosso Lume. E a pasta app, onde vai ficar o grosso do código. Então, ali vai ter toda a parte de controllers, os midwares da nossa aplicação, as nossas models, os service providers, enfim, tudo fica ali dentro da nossa pasta app. O grosso do código vai ficar ali. Vai ter a pastinha vendor, que vai ter as dependências do projeto. Ou seja, tudo que o composer baixa de dependência fica ficar dentro da, da pasta vendor. E tem o arquivo composer.json, que ele é um arquivo com as dependências do projeto. Ele é como se fosse uma assinatura dizendo uh, quais são as dependências, e aí tu pode atualizar. Uh, por exemplo, se tu for subir esse projeto no, no Git, no GitHub, enfim, tu não precisa subir a passavenda, porque vai ter o composer.json, enquanto roda o composer update, ele vai baixar todas as dependências na máquina. Quando tu está numa hospedagem que não te dá acesso a CCH, então tu não conseguiria fazer a fazer instalação via Composer, né? É, daí tu teria que subir as vendors todas prontas, né? Esse é o problema da tradicional. Uhum. Seria o package.json do, do projeto? É, o package.json do pessoal do, que trabalha com JavaScript aí. Do front. Isso aí. <risos> Bom, agora eu vou entrar um pouco na parte de migrations e de seed, do, só para o pessoal entender o que, que é isso. As migrations seriam como se fosse um sistema de versão do nosso banco de dados. Então, a gente não cria as tabelas do banco diretamente uh, no nosso SGBD. A gente vai criar as tabelas do banco através do código. Uh, como é que a gente faz isso? Deixa eu passar aqui. Agora eu vou abrir aqui meu, meu VS Code. Eu vou abrir uma terminar Aqui. Aqui eu tenho o projeto aberto no meu VS Code, então eu tenho Solta, aqui todos os. Não está aparecendo o VS Code para gente. Não está aparecendo. Tá. <risos> Deixa eu ver. Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Vou parar compartilhamento, acho que eu tenho que compartilhar. <risos> Deixa aqui está inteiro. Tá. Acho que agora o pessoal está vendo. Está carregando. Aí. Tá. Uh, eu tenho um projetinho aqui que eu deixei pronto. Até depois eu vou disponibilizar esse projeto no GitHub. Quem quiser acessar, está lá. Uh, outro arquivo que eu não comentei é o .env. Esse arquivo é um arquivo de configurações, uh, onde vai ter as senhas e tudo, uh, para configurar banco. Uh, normalmente no Laravel tem a configuração do envio de e-mails, também nesse arquivo. Então, aqui vai, nesses DBs aqui ficam as configurações do nosso banco. Eu vou local o host aqui, então, deixei ele, ele normal aqui com o host, a porta, nome do banco, já deixei esse banco criado, usuário e senha. Então, é bem tranquilo de configurar através desse env. Ele é um arquivo oculto, então, quando tu... Com, com a própria estrutura do projeto, ali com o git ignores, tu sobe no git, esse arquivo não vai. Bem, bem tranquilo. Eu vou... Agora eu vou compartilhar meu... Meu terminal aqui. Top. Acho que agora já está carregando aí o terminal. Aí, basicamente, para trabalhar com as migrations, uh, a gente vai uh, utilizar o Artisan, que é o, o nosso assistente de linha de comando do Laravel, do Lumen também. Então, para criar uma migration, tu vai dar um php artisan. Um make, dois pontos, migration. E ali tu vai colocar o nome da tua migration. Por exemplo, create, categories, table. Aí tu vai dar um enter e vai criar uma migration, um arquivo na pasta database migrations com migrations com esse arquivo aí. Eu já tenho esse arquivo pronto, então eu não vou dar o enter aqui. Eu vou abrir ele para vocês. Vai ficar aqui em database, deixa eu só trocar de novo. <risos> Aí, beleza. Janela. Tô no VS Code agora, pessoal? Sim. Beleza. Uh, fica aqui em database migrations esse arquivo. Então aqui dentro eu uh, tenho a migration criada, por exemplo. O arquivo vai estar tá vazio, ele vai ter uma estrutura parecida com isso aqui. Vai ter duas funções Vai ter uma função up e uma função down A função up ela vai ser executada Quando tu rodar essa migration Então ela vai criar a tabela no banco Vai criar os campos Vai, uh, numa migration, tu pode também fazer uma alteração De uma tabela já existente Tu pode criar chaves estrangeiras Enfim, tudo a nível de programação E a down, ela é executada Quando tu dá o rollback dessa, dessa migration Então ela vai desfazer a ação que o up fez então, toda vez que eu precisar criar uma tabela no banco de dados, eu vou fazer dessa forma aí. Eu vou ir lá no terminal, vou, vou dar o comando para criar a migration, vou vir nessa pasta e vou editar ela dessa forma aí. É, é o ideal seria realmente trabalhar com as migrations, né? Ficar, tu acaba utilizando todas as ferramentas que o framework te traz, né? Perfeito. E uma pergunta só também: também a questão do rollback seria quando eu tento voltar. Minhas, minhas tabelas no caso, no caso eu, Sim, eu tu, fazer. tu pode voltar, tu pode voltar manualmente ou tu quando dá algum erro até aqui na tua função up, tu criou alguma coisa errada, tipo tu fez, fez uma referência a uma chave que não existia, tu criou uma coluna ah. errada, ele vai dar o rollback eu, eu utilizando a função down. Show. Uma coisa interessante também, acho que da, do artisan, é, se tu colocar o create entre o nome da tabela e o table no final, ele já vai vir com a estrutura dentro do, da migration com a tabela, com a criação da tabela, né? Sim, então, ele parte, já vem. Ele já vem com bastante funcionalidades para te agilizar na hora de, de digitar. Pelo menos código Sim. que tu digita já vem pronto. Isso aí. Aí, basicamente, para criar, tu utiliza essa, essa classe esquema, uma classe estática, né? Tu chama a função create. E a partir daí, tu coloca o nome da tabela no caso, através dessa estrutura aí do create, já vai vir pronta essa parte, e vai ter uma função anônima aqui, que, ela vai ser, que tu vai passar como callback, e aqui dentro tu vai colocar todas as, as colunas que tu quer botar. Por exemplo, na minha tabela de categorias, aqui eu teria um id, ele vem como increment, ou seja, aqui eu estou dizendo que ela é a minha chave primária, e ele vai ser autoincrement, ele já vem, faz toda essa configuração padrão, não preciso botar isso lá no meu, no meu SQL. E aqui também eu tenho uma string daí com name, eu passei o nome do campo e o tamanho. Eu utilizo esse método string. Na documentação do Laravel tem todas essas um, todos os campos que você pode criar, então vai ter increment, string. Eu vou abrir uma outra migration da tabela de produtos que eu, enfim, do do sisteminha aqui que eu fiz para para exemplificar. Aqui tem outros campos, então tem um integer aqui, por exemplo, quando eu defini ele como um sign, ou seja, ele vai ser só positivo, e como nulable, então ele pode ser nulo esse campo aqui. Eu tenho aqui um campo text, que seria aquele text do, do SQL, que é um campo de texto maior, não simplesmente um varchar. Tenho um decimal aqui, então eu passo o número de, a quantidade de, de, de, de, de dígitos e a quantidade de dígitos depois da vírgula. Eu tenho também um inteiro aqui de quantidade, e eu tenho uma string para salvar uma URL de uma imagem ali. E aqui no final temos esses timestamps. Esses timestamps, ele vai adicionar duas colunas padrão dentro da, da nossa tabela. Created at e updated at. Ou seja, quando esse registro foi inserido e quando esse registro foi atualizado pela última vez. Isso é padrão da estrutura de banco de dados do Lume e do Laram. E ficando tudo feito no código, assim, se eu quiser alterar depois e adicionar, por exemplo, uma outra coluna... É só alterar direto nesse, nesse, nessa mesma migration ou tem que criar uma nova? Uh, tu pode dar rollback e atualizar essa migration? Ou o que o pessoal faz normalmente é criar uma migration para fazer a atualização da tabela já existente? que Até fica mais elegante, né? Eu acho que é mais organizado. Tu, tu criou a tabela, tu tem a migration para a criação dela. Se no futuro for alterada alguma é. informação dessa tabela, tu cria uma nova migration que especifique isso. Porque também no teu commit do, do Git vai estar... Tá essa informação, ó, por que foi criada essa tabela? Ou aquele processo criou essa gerosa da criação desse índice uh, dentro da tabela, entendeu? Mas então é fácil de alterar a estrutura, não tem, Sim. Não tem problema. Sim, tu Só. cria uma migration lá e vai. Uh, aqui também no meu up, eu tenho também uma alteração na minha própria tabela de produtos, então eu estou selecionando essa tabela através da função table, e aqui eu estou adicionando uma chave estrangeira, então fazendo a referência do category ID ao campo ID, na tabela Categories. Na atualização, no onUpdate, eu dou um cascade ou seja, se mudar o código na, na minha tabela Categories, vai mandar na minha products. E no onDelete, eu dou um set null. Daí, como ele suporta o null aqui em cima, ele vai direitinho. Então, acho até o Lara, o Lumen, essa questão da de como ele trata as chaves estrangeiras, que em tese, apesar de ele dar suporte através das migrations do adicional, uma chave estrangeira... O código em si não, não, te, não te obriga ou não te não te incentiva a utilizar chaves estrangeiras que a priori o seria a ideia da a parte de negócios não está no banco tem que estar tá na aplicação A aplicação deveria entender que quando tu dirigir dele uma categoria deletaria os produtos vinculados a essa categoria também sim é o o próprio framework tem, tem, tem, traz algumas funcionalidades para te cuidar disso por exemplo, lá nas validações dos formulários, tu consegue também especificar que determinado campo ele seja uma chave na tabela, numa outra tabela. Então, tu consegue fazer esses controles tudo dentro do teu próprio código. Mas também tu consegue fazer, dar essa forçada aqui da chave estrangeira e tal para ficar bem coerente a nível de banco de dados, né? Uhum. Eu acho. E aqui embaixo tem um exemplo da função DAL também, quando tu quer fazer um rollback. Então, basicamente, eu seleciono a minha tabela produtos, eu deleto a chave estrangeira e depois eu deleto a tabela produtos. Que seria fazer o que eu fiz aqui em cima. Tranquilo, pessoal? Sim. Beleza. Uma dica do Giovanni na live aqui é que dá para usar o terminal integrado para ficar na mesma tela, no caso. Ah, sim, é. Também dá dá para botar, vou, vou ajustar aqui depois para as próximas. Uhum. Uhum, temos também a questão da Seeding, que eu comentei antes. Uhum, a Seeding, basicamente, ela vai ser como se fosse uma Migration, só que a Migration ela é especializada na criação da estrutura do banco. Então, tu vai criar tabela, tu vai criar coluna, tu vai criar chave estrangeira e tal. E a Seeding, ela vai popular o teu banco de dados, ou seja, tu quando tu quer trazer alguns registros previamente inseridos no teu banco, tu utiliza as nossas Seeds. Uh, como é que a gente cria as nossas seeds? Eu vou abrir aqui o nosso terminal integrado aqui. Beleza, uh, a estrutura para te criar uma seed basicamente é utilizando o artisan, então php artisan make. Aí a gente utiliza dois pontos seeder e o nome da classe que vai uh, fazer essa população do nosso banco de dados. Por exemplo, category seeder. Uh, ele vai criar uma classe com esse nome, eu já executei aqui, né? Então. Só fechar aqui. Uh, eu tenho aqui minha seeder criada das categories. Basicamente ela vem com essa estrutura aqui, ela vem uma função run, que vai ser executada sempre que eu chamar a execução dessa SEED. Uh, aqui eu faço uma referência à minha classe do banco de dados, então eu seleciono a minha tabela categories e faço a inserção de alguns registros. Então, estou inserido aqui três categorias na minha tabela de categorias, móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. E quando eu rodar essa SEED, vai vir esses três registros inseridos no meu banco de dados. Como que eu faço para rodar tanto a migration como as SEEDs? Deixa eu abrir aqui. Para rodar a Migration, tu utiliza o comando php artisan. Migrate. Aí tu dá um enter e ele vai executar. Então, ele vai criar, uh, vai selecionar aquele banco de dados que está configurado lá no teu env e vai criar as, as tabelas da tua, da tua Migration conforme está uh, ali ordenado. Depois, se vocês quiserem abrir o banco e tal, quando vocês rodarem esse comando, esse aqui eu não rodei ainda, então vou rodar aqui. Ele vai dizer que migrou todas as nossas migrations. Se vocês abrirem o banco de dados, vai ter uma tabela migrations lá, que é onde ele faz esse controle de qual migration já foi executada qual migration não foi executada. Aí é por ali que ele se baseia. E para rodar seeds, basicamente, a gente vai utilizar o comando php, artisan, db2.seed. Ele vai disseminar esse banco de dados. O que, que faltou explicar aqui das migrations e das seeds? A seed, por si só, depois que tu cria o arquivo aqui, ela não vai rodar. Tu tem que abrir esse arquivo database seeder. Ele vai um vir papel. vazio, né? E tu adiciona um discal com o nome da classe da tua seed. Aí ele vai rodar uh, de boa. Mas no tem uma... do Artesan, também dá para passar qual é a seed que tu quer que, que rode e ela não precisa estar no run inicial, né? Sim, aí tu porque não faz sentido tu rodar todas as seeds, tu já rodou uma anterior, vai criar revista duplicado e tal. Aí tu consegue passar, deixa eu achar aqui embaixo. Tu consegue rodar no, na seguinte estrutura. Seria basicamente um... Deixa eu ver aqui. PHP, artisan, bb seed, seeder, uh, igual a category C. Seria uma estrutura assim. Uhum. Aí tu consegue rodar uma seed específica, né? Então, a pergunta é do Giovanni. Você já chegou a utilizar as factories uh, para rodar essas seeds? Você, uh, se particularmente, né? nunca, nunca utilizei as factories. Ou, como normalmente eu trabalho com, enfim, com criação de website mais fechado, assim, dificilmente a gente tem atualização no banco. Então, a gente roda a migration uma vez só e e era isso. Então, vou trabalhar assim, já, eu já usei as factories. Eu acho mais prático trabalhar quando tem uma base mais complexa, que tem que ter múltiplos filhos, ou fazer múltiplas relações entre, entre os elementos. Eu acho mais prático utilizar factories do que uh, fazer a seed manual. É bem, bem uma estrutura bem, bem válida também, dá para te aproveitar ali dentro do teu, do teu código. né? Uh, acho que dessa parte de banco era isso. E outra hum. coisa que as fakes ajudam bastante, a já está utilizando para a na hora que vai escrever um teste unitário, um teste de integração, ela, é, ela salva vidas lá dentro, consegue gerar muito mais pra, de uma forma mais fácil um Sim. objeto para testar, fazer testes com ela. Uma Se junto com a Faker para gerar testes com dados aleatórios é bem interessante. Essa Faker que... é... Não, eu só acho que uma pergunta importante talvez seria se o Factor vem habilitado por padrão no... no... Lumen, no caso. Ou se eu tenho que fazer alguma coisa? Não, acho que a Factory tá, tá ativada, assim, só tem que fazer a cadela ela... do eloquente. É, essa parte de banco de dados normalmente ela vem por padrão, é só habilitar a eloquente, que daí é o que eu vou entrar agora. Só vou... Tem que habitar as facetes também. Sim. Tá certo? Eu, eu também, também. É, é só vou. Eu que... Como é o eloquente vem habilitado por padrão, né? Sim. Eu vou, eu vou desabilitar aqui minha compartilhamento de tela, que eu vou. Passar um pouco para os slides de volta aqui. Aí eu vou. Acho que estamos nos, nos slides agora. Então, agora Sim. a parte de modos e de trabalhar com Eloquent. O pessoal que utiliza Laravel, isso aqui é super tranquilo, está super acostumado. O que, que é o Eloquent? O Eloquente, é o RM, que vem junto com o Lara, que vem com o Lumen também. O RM, ele vai ser o Object Relation Mapping. Então, é uma técnica para te mapear o teu banco de dados a nível de programação. Então, tu vai criar as modas já com a estrutura das suas tabelas e tu consegue ter uma conexão com o teu banco de dados facilitada, chamando as modas e mandando inserir no banco, listar alguns dados, fazer uma exclusão, enfim ele te facilita toda essa parte de conexão com o banco de dados a nível de módulos. No PHP, a gente tem o Doctrine, que o pessoal do Zend utiliza, e tem o eloquent que é o que vem com o Laravel e, posteriormente, com o Lumen. O pessoal que trabalha com outras linguagens, então, tem o Entity Framework, que vem lá do, do C Sharp, o Hibernate, mais, o mais antigo ali do Java, né? Tem o SQLize, o SQLize o pessoal que trabalha, então, com Node.js, esse é o cara. Uh, e tem o Django RM também ali do Python, que é o, o RM utilizado pelo Django. E o Lumen, como disse, posteriormente o Laravel, eles vão utilizar o Eloquent ORM RM para fazer esse mapeamento com o banco de dados. Vou só finalizar aqui. Eu vou voltar para o meu, pro meu código. Acho que já apareceu aí para vocês o código. Vamos lá então. Vou abrir aqui minhas modas, já deixei elas criadas. Uh, tu consegue criar las por terminal também. Uh, nada mais é que um PHP artisan make model o nome da moda. Tu consegue criar esses caras ali. Porém o eloquent, como a gente comentou, ele vem desabilitado. Então tu tem que vir aqui no arquivo bootstrap/app.php. Esse cara vai vir comentado. Basicamente, tu vai lá e tu apaga esse código e tu habilita o eloquente para te trabalhar. Tu consegue trabalhar sem o eloquente também, mas o eloquente ele te facilita bastante nessa criação das models. Vou abrir aqui minhas models do, do meu projetinho de exemplo aqui. Então, eu tenho aqui a minha category. Ela basicamente vai fazer a referência à tabela de categorias e ela vem um código praticamente zerado. O que, que eu faço aqui, a única método que eu implemento é um vínculo com o produto. Então, eu estou vinculando a minha moda de categoria com a minha moda de produto através de uma relação has many, ou seja, uma categoria tem N produtos. E na minha classe de produto, operação contrária. Então, eu tenho uma função category, onde eu tenho N produtos para uma categoria. Então, eu faço esse vínculo aqui. Essa outra função eu vou explicar depois, adicionei para tratar a questão das imagens. Uh, vou fechar minhas models aqui. Depois das models, a gente trabalha, então, com a parte das rotas. Então, eu vou abrir aqui meu arquivo de rotas, que em host, arquivo web.php. Ele vem um arquivo, basicamente, com uma rota bar uh, vazia. E aí, tu pode criar tuas rotas. Vou abrir aqui a minha estrutura. O que, que eu fiz aqui nesse projeto de exemplo? Eu criei um grupo de rotas com o prefixo API. Então, tudo que for, uh, por exemplo, aqui no meu local, localhost, barra, produtos lumen, barra public, barra API, vai ter todas essas rotas disponíveis. Então, não precisa ficar repetindo barra API, barra alguma coisa. Eu criei um grupo aqui que vai ser responsável por com o prefixo de todas essas rotas. eu criei mais dois grupos, um grupo categories, com o um prefixo categories, e um grupo com o prefixo products. Aí eu não preciso ficar repetindo esse prefixo também nas próximas rotas. Aqui dentro tem as rotas uh, finais, então, eu tenho aqui um get para barra então seja, toda a minha URL base, bara API, bar categories, vai executar o seguinte controller, category controller, que eu criei ele depois, e vai executar a função index. Então, nome do controller, arroba, nome do método que vai executar. Aqui eu tenho outro get para obter um registro específico, eu passo um atributo, então os atributos vêm através de chaves, e o nome do atributo vem entre as chaves. Eu posso tornar esse atributo opcional passando uma interrogação também. atributo fica opcional, então eu posso ou não passar. Aqui ele está obrigatório. Aí eu mapeio ele para uma outra função chamada show no mesmo controle. Eu tenho aqui um post, ou seja, um envio de dados para, o meu, para a minha estrutura, para a raiz também, e ele vai executar a função store. Só repassando um pouco dos verbos HTTP, talvez nem todo mundo tenha essa facilidade para entender. Normalmente, utilizamos os métodos get para obter os registros que estão na, no nosso back-end. Então, se a gente quer listar os nossos produtos, a gente quer obter um produto específico, listar as categorias, a gente vai utilizar operações de get. O post, normalmente, a gente utiliza para fazer inserção no nosso, no, no nosso back-end, quando a gente quer inserir um registro lá no nosso banco. Então, a gente vai, quando a gente quer inserir um produto novo, quer criar uma nova categoria, utiliza o método post. Temos o put, o put ele seria o um método de edição. Então, quando eu quero editar um registro lá no meu... No meu banco de dados, lá no meu back-end, eu vou utilizar o put. E o delete é quando eu quero remover o um registro lá no meu banco. Eu tenho essas mesmas rotas da category, eu tenho no meu product. Então, eu tenho a rota para obter todos, para obter um específico, para inserir, para editar, para remover. Então, essa é a minha estrutura. Uh, tá tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida? Eu só tenho um, um pequeno adendo a fazer. Todas essas rotas respeitam o RESTful, uh, o conceito de RESTful, e aí todas elas, se tu colocar a Router e passar só a categoria, só o controle específico, ele já gera todas essas, essas rotas, né? Sim, eu fui aqui, eu quis ser mais, mais manual para deixar bem explicado essa questão do REST, mas tu claro. tem o RESTful lá, que tu passa ele e vai, e funciona com tudo. Interessante. É o método RESTful, passa a raiz. Isso, ele gera todas essas rotas para automaticamente, para quem não, se alguém já está seguindo os conceitos REST, já dá, dá para economizar algumas linhas de código dessa forma, se usar todos é, os métodos. Aí. Fica mas, duas linhas de código, basicamente. Mas é interessante que, dessa forma, se eu quiser nomear de qualquer, uh, se eu não quiser respeitar a regra, no caso, é mais fácil, não? Tipo, se eu quiser criar um método com nome diferente, uma coisa assim. É, o resource, ele vai te trazer aquelas estruturas do teu próprio, do RESTful, então todos os métodos implementados, uh, tu vai ter especificamente o nome dos métodos no teu controller que vão ser mapeados para aquelas rotas. Uh, se tu quer fazer algo um pouco diferente, aí tu vai ter que fazer manualmente. Show. Sure. Uh, acho que aqui das rotas era isso. Agora vou lá para os nossos controllers. Os controllers normalmente ficam em app HTTP Controllers. Uh, aqui tu não tem uma utilitária de banco, se não me engano, de artesão para criar esses caras aqui, tu cria manualmente. Aqui eu vou pegar o meu category, por exemplo, eu tenho já cinco métodos implementados, então index, show, store, update, remove. Vou abrir aqui o meu index, que seria para listar todas as categorias, para vocês darem uma olhada. É super tranquilo de trabalhar, pessoal que utiliza Laravel é a mesma coisa. Tu vai ter, aqui no caso tem uma variável category só para armazenar o que vem no meu banco. Poderia passar direto também. Eu chamo a minha classe category, que seria o meu módulo que eu criei lá, e eu executo a função all. Ela vai, eu executo estaticamente essa função. O que ela vai fazer? Ela vai trazer todos os registros da tabela categories lá do meu banco de dados. E traz isso numa estrutura de collections do, do meu Lumen, do meu laravel também e eu passo ela para a minha response. Então, aqui eu estou montando a resposta da minha requisição. Então, eu tenho o response, JSON, e aqui eu passo, no caso, a estrutura da minha collection, que ele vai converter automaticamente para JSON, e eu passo o status code da minha operação. Só dando uma repassada nos status codes. Uh, normalmente, a gente trabalha com o, o início 2, início 3, início 4 início 5. O início 2 é quando uma operação tem sucesso, então, um OK, um Accepted, um Created. Os inícios 3 uh, são focados na parte de redirecionamento, então, quando eu quero mover uma URL para outra, quando então eu redirect, eu utilizo um 300. Uh, os de de cliente são os Aero 400, tem o famoso ERO 404, quando acessa uma página que não existe. Uh, é um status code de é Not Found. Tem o 403, que é o for que é quando tu não tem permissão para executar uma ação. Um 400, que é um bad request, quando tu faz uma aquisição errada para o teu back-end. E tem os erros uh, com o final 5, que é quando é um problema no teu servidor. Então, um erro interno, lá no teu fatal erro do PHP, por exemplo. Uh, tem o 503, que é quando o teu servidor está fora. Então, tu tem todos esses status code e tu consegue trabalhar bem elegante aqui dentro do teu controller, nas tuas responses. Estou indo muito rápido, pessoal. Não está, tá super bem, está bem didático, está bem interessante. Pessoal, a... gente, né? se tiver alguma dúvida aí que o pessoal, como não estou acompanhando o vídeo, se vocês receberem alguma dúvida aí, podem. Tá. Estão repassando para cá. Acho que é importante olhar, o pessoal, na hora que está escrevendo uma API, algo assim é começar a pensar também nessas mensagens de erro. Uh, a requisição retornar 200 com o corpo da mensagem deu erro é, é complicado, sabe? <risos> sim é... Na verdade... é que <risos> o... essa o... forma aí. e a gente consegue a gente topa dia no dia a dia com com APIs dessa forma é, que, é na, verdade... É... na verdade isso entra na questão do padrão REST né não é não é tanto da API em si sim mas de seguir um padrão de qualidade de API né e... é tu, tu consegui entregar uma uma API bem elegante ali utilizando os verbos corretamente então Utilizar o get para aquilo que é um get, utilizar o post para aquilo que é um post, trabalhar bem com esses status code de resposta, acho que fica bem, bem interessante. Fica uma API bem elegante, fácil da manutenção, fácil, do, uh, enfim, de quem está utilizando essa API entender também como é que ela trabalha. É, Estão falando sobre verbos do, do HTTP. Vocês acham do ar tratar o put, tanto para replace da, de toda a informação, quanto para modificação só de uma única parte do, uh, do teu registro, em vez de usar o patch? achei isso elegante, achei isso interessante? É, não é o mais elegante, né? Tu não tá trabalhando com o resto, tipo, 100%. Tu tem o patch, até para quem não conhece, o patch, ele é um verbo HTTP também, quando tu vai que também é utilizado para alteração. O patch, ele vai alterar todos os todas as colunas, vai então, alterar todo o registro, e o patch é quando tu quer alterar uma informação específica. Então, pense em um, uma estrutura ali de um, de um formulário que tu tá editando, quando tu dá o submit nesse formulário, tu está executando um put, porque tu tá pegando todos aqueles campos do formulário e tu tá dando um update lá no teu banco de dados. Mas ao mesmo tempo, na tua listagem, tu tem um botãozinho lá para alterar o status para ativo ou inativo do teu produto. Uh, tu vai estar tá alterando apenas uma coluna quando tu executar essa ação. Então seria mais elegante aplicar o patch. Porém, o Lara o Lumen, eles não. Eles trabalham tudo como put. E era isso. Lembrando que não precisa usar o patch para ser considerado o REST. Na verdade, o padrão REST não prevê o patch. O patch foi uma coisa que surgiu depois que o padrão foi estabelecido, então, tipo, uh, eu diria que se a pessoa quer usar o árvore o, o ou o lumen e está preocupada com isso, fica tranquilo que normalmente o padrão não, não depende desse, desse verbo em específico. Sim, é, é só uma implementação a mais em cima, né? Eu vou seguir aqui, daí, conforme vocês não tendo alguma dúvida aí do pessoal, só me interrompam bem, bem tranquilo. Tranquilo. Temos bem. aqui a função show, que é para quando eu quero obter um registro específico. Uh, eu tenho aqui a função find do meu model. Essas funções já vêm implementadas lá da, da herança do meu model. Aqui eu passo um id por parâmetro, ele vai buscar o registro com esse id. Ele vai buscar pela chave, pela chave primária dele. Ele traz esse registro, aí aqui eu só faço uma verificação, se ele não trouxe nada eu retorno uma mensagem de erro, dizendo que a categoria não foi encontrada no sistema, com status code 404, not found. Se deu tudo certo, ele passa adiante, pula esse if, e ele vai cair aqui na resposta da minha categoria com o código 200. Aqui no meu store, quando eu estou inserindo o registro, a execução do meu, do meu post, eu crio uma categoria vazia, então isso, aqui eu não estou trabalhando com ela estática, estou trabalhando com ela o objeto propriamente dito, Aí eu vou fazer a definição do atributo através do que vem da minha request. Eu tenho aqui uma request input, que é, o, no caso, um método, que vai buscar por um valor que veio no body da minha requisição. Ou seja, o name de um input no teu formulário, ou, um, enfim, um atributo do teu JSON que tu passou via API. Aí eu estou buscando por esse name e eu estou jogando para a minha variável aqui do meu, do meu catélogo. Feito isso, eu dou uma, um save, que ele vai salvar esse registro no banco. O próprio Lumen, o próprio Eloquente, ele vai se encarregar de ver se é uma inserção, uma edição. Lá no PDF, você vai ver que é a mesma função. Aí ele retorna se deu sucesso ou não. Se não deu sucesso, eu retorno... Opa, estou mostrando o código gerado aqui. Se não deu sucesso, eu retorno que deu um erro, um erro interno, então eu passo código 500. Uh, se criou, eu dou uma categoria inserida com sucesso, com status 201, aqui então created, dizendo que ele foi criado do jeito certo. Aqui embaixo temos o update. O update eu faço um find, então eu ela estaticamente. Faço a mesma verificação lá do meu show. Se não tem, eu digo que não foi encontrada no sistema. Faço a definição. Esse código aqui eu deixei bem explícito, bem duplicado aqui mesmo, mas dá também para te dar uma refatorada, isolar ele numa função. E eu dou save. Se ele deu sucesso, ele vai dizer que foi alterado com sucesso. Se ele deu erro, ele vai dizer que o é um problema. E aí, por fim, a exclusão do banco de dados. Então, eu busco pela minha categoria. Mais uma vez, eu verifico se ela existe. E eu executo a função delete desse meu modo, onde ele vai excluir esse registro do meu banco. Se, deu se não deu certo, ele exibe a mensagem erro Se deu certo, ele dá um ok. Aqui voltou a trocar o status para 200. O meu category, basicamente, era isso. nesse exemplo que eu quis passar. né eu... A gente é bem tranquilo de trabalhar. Quem trabalha com Laravel é super familiar, eu diria. Uh, tranquilo, pessoal? Sim, tudo tranquilo. Beleza. O Lumi também pode operar com o Eloquente tem algumas outras funcionalidades, como uh, find or fail. Uh, Sim, você update. tem outros métodos. Tem outros métodos, também são bem interessantes. E pouco, algumas Sim. linhas de código. Uhum. Eu até vou voltar aqui no meu category para mostrar um exemplo de como ficaria esse cara aqui se tu não trabalhasse com o tu tem como trabalhar sem o eloquent Então, por exemplo, aqui no meu index, eu não teria esse pedaço de esse código aqui. Eu teria um categories, por exemplo, uma variável categories. E como é que eu faria para sele selecionar isso no meu banco de dados? Eu utilizaria o método app. Ele é um método global que vai acessar o container do, do nosso Lumen. E eu vou acessar a funcionalidade do banco de dados, então. Está injetado lá no meu container. E através disso eu vou executar a função select. E daí aqui dentro eu vou colocar explicitamente o meu SQL. Então, select asterisco from categories. Aí ele vai executar e vai funcionar. Sem o eloquente. Agora eu vou mostrar um pouco do meu product, ele vai ser um código bem parecido, eu vou até pular o que está bem repetido. O, só vai ter mais campos e vai ter o upload de arquivo aqui dentro. Então aqui o meu index está praticamente igual, só troca a, o modo de categoria pelo modo de produto. O show também está praticamente igual. O store, vocês vão ver que eles vão, ele vai ter mais campos, então eu tenho aqui meu category G, meu name, meu description, o price e o quantity. E aqui embaixo tem o upload do meu arquivo. Então, eu verifico se chegou um arquivo através uh, com o name o URL image através da minha request. Se não chegou aqui, no caso, eu salvo numa banco de dados a URL dessa imagem como vazio. Se veio esse arquivo, eu vou pegar ele através do request file, né, mais o input, então é o file. Eu jogo ele numa variável e eu vou criar o nome dessa variável. Então, eu utilizo o Unique ID aqui para gerar um, um hash único, e eu pego a extensão do meu arquivo, Concateno com o ponto para montar o nome do que eu vou salvar no banco. Feito isso, eu pego o arquivo que veio lá no meu input, eu vou mover ele para a pasta Uploads Products com o nome que eu criei aqui em cima. E daí eu pego esse nome e eu salvo no banco de dados. É só uma função a mais ali para te conseguir trabalhar com esse upload. Manda salvar, aqui está igual o outro, então se não deu certo, ele dá erro, se deu certo, ele exibe mensagem de sucesso. No update também, mesma coisa, só com mais campos, e também com a parte do, da URL da imagem, só que diferente lá do meu insert, eu verifico, se, não ter, se o cara não passou o upload de uma imagem, eu vou manter o que tinha no banco antes, eu só entro aqui, caso o cara passou uma imagem para o upload. E o delete também está bem similar ao, ao do outro... Do outro controle. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Agora acho que eu vou mostrar esse cara um pouco executando. Só vou abrir aqui um código de exemplo que eu deixei externo como uma estrutura de APIs. Abrir aqui. É disso que o povo gosta. Live. <risos> Executar live code. Aqui. Desejar, peço desculpas, que não é o código mais bonito. Eu fiz mesmo para exemplificar, não era ideia, né? Eu fiz aqui um HTML bem básico, com uma listagem. Enfim, um botando de novo ali. Claro que eu conheço. O que cara. Né? <risos> um modal, onde eu, enfim, eu coloco, os, coloco o meu formulário ali dentro. E aqui embaixo eu fiz um jQuery, né? aqui vem a parte mais assustadora do código. Uh, bem básico como o pessoal uh, ainda trabalha um pouco de jQuery ali no, de, ainda não está 100% na parte ali do Angular, do React do Vue.js, desses caras aí, eu fiz um jQuery que ele é bem conhecido, bem antigo até. Basicamente eu monitoro aqui a, quando meu, minha página tá ok, eu executo a função de listagem essa função de listagem ela vai me trazer um Ajax, fazer uma requisição Ajax para minha categoria então, vai executar a operação get e vai obter todas as categorias. Com o que vem do banco, ele vai montar as TRs da minha tabela. Se der o ele vai dar um alert. A minha função edit, ela vai mandar um, um ajax para obter os registros para edição. Ou seja, quando eu tenho o registro inserido, eu clico em editar. Ele vai obter os registros específicos desse cara e vai jogar nos inputs. O remove, ele tem um confirma aqui para ver ah deseja realmente excluir. Se deseja realmente excluir, ele vai fazer uma Jax para o meu delete, lá na minha API. E tem um save, que ele vai executar a de salvar. Aqui em cima eu trago como post, que é o URL de post. Se eu tenho um ID, não vai ser um post, vai ser um put. Eu troco os valores e mando para a minha request. Aqui eu passo os valores através de um JSON. Eu vou descompartilhar meu code e vou compartilhar o meu... O meu navegador aqui para a gente testar esse código aí. Opa. A hora da verdade, então. Quem sabe faz ouvir. <risos> Beleza. Uh, acho, agora acho que compartilha tudo, né? Vou abrir aqui o meu local host. Tá? Eu salvei numa pastinha produtos HTML aqui. Percebam que ele tem aqui categorias e tal, e tem a listagem aqui já pronta. Eu trouxe aqueles 13 registros que a gente criou na nossa CIG, Então, os móveis, os eletrodomésticos os eletrônicos. Então, tudo que a gente criou lá, ele, ele rodou aqui. Vou inserir uma nova categoria aqui em cima. Então, ele abre o um modalzinho. Então, vou colocar aqui, sei lá, hum, decoração. Vamos salvar. E ele insere a categoria aqui embaixo. Se não é F5, ele vai. Manter essa categoria sal Eu posso editar também, então eu vou clicar aqui no editar. Eu digamos que não é decoração, é utensílios. Vamos salvar ele vai atualizar aqui para mim. Se eu quiser excluir, clico no excluir aqui. Dou um ok e ele vai remover para mim. Então, aqui eu estou trabalhando com um jQuery bem básico e estou comunicando com a minha API. Uh, aí o front-end vai da escolha de quem está desenvolvendo. Então, pode utilizar um React, pode utilizar um Angular, pode utilizar um Vue, enfim, pode trabalhar de diversas formas o teu como é que tu vai consumir essa API. Pode conectar com um aplicativo, enfim, o pessoal que desenvolve mobile pode trabalhar com essa parte aí. Uh, tem é bem interessante mesmo essa estrutura da API top consegue reutilizar até esses códigos, fazer um, utilizar esse API para uma versão web, para uma versão mobile. É né, bem, bem legal. Uh, deixa eu ver aqui. Pessoal, tá tranquilo? Tá muito legal, cara. Eu acho que melhor que isso só se o Taylor atwell, vier a se apresentar para gente. <risos> tá muito, muito bom. Beleza. Uh... Eu não sei como é que a gente está de tempo, eu trouxe alguma. Eu tenho algumas outras coisas aqui para passar, mas se o tempo estiver curto também, a gente pode deixar para uma outra oportunidade, eu posso... Só uma... Não, podemos continuar, a gente tem ainda tempo. Só que eu vou é. fazer uma pergunta que eu acho que é importante, de questão de segurança. O CSRF, o Lumen, não está tratando isso dessa forma? Porque eu lembro de ter, na hora que estava programando, também tive alguns problemas dessa, dessa questão de segurança. É, o CSRF, tu, no caso do Lumen, tu faz manual, né? O Laravel já te traz os utilitários no teu formulário e tal, mas aí o Lumen tu tem que fazer, enfim, mandar esse campo manualmente. Uh, outra coisa de, até de, da própria estrutura ali de, de, enfim, de, de segurança, esse, essa API que eu fiz ela não tem nenhuma autenticação, então quem tiver acesso ela URL vai fazer a request e pronto. Uh, Para implementar a estrutura de autenticação, como eu disse lá na explicação do Lumen, ele é stateless, então tu não vai ter Uh, essa estrutura de sessão, então tu não vai conseguir guardar um usuário numa sessão, tu vai ter que fazer isso via token, então, vai ter que passar um token, uh, tem algumas bibliotecas externas que tu pode adicionar via Composer para te trabalhar com o JWT, enfim, tem várias estruturas que tu consegue trabalhar em cima disso. Show. Não sei como é que está de dúvida do pessoal aí também, se alguém tem alguma questão ali interessante. À medida que vai chegando, a gente vai jogando, cara. Uh, Beleza. A única coisa, a última pergunta aqui que a gente teve foi só do, do CSRF mesmo. E, e é uma dúvida interessante, porque no Laravel eu também sou acostumado a tacar lá o arroba CSRF. Sim, tu taca dentro do formulário e ele, ele vai, vai funcionar. Né? Uhum. Aqui, daí como tu trabalha com API, daí tu passa tu faça teu esquema de autenticação. Né? Acho que para quem tá começando com API, isso também é dá para ver de longe que a vantagem é de tu poder separar o front do back-end, não ter aquele spaghetti code que é bem comum no PHP, uh, vídeo WordPress para isso. Uh, acho que isso é bom, mas também abre um monte de outros problemas, que vão outras dores que vão surgir, como o próprio que é o problema de CORS, de estar trabalhando talvez com duas, uh, com duas URLs separadas, uh, ou dois até domínios, às vezes tu trabalha com subdomínios, isso dá algum problema de segurança. E é um pouco complicadinho, tem que colocar um amidoar no meio, fazer uma validação entre quem está permitido e quem não está permitido para fazer requisições, respostas específicas. Acho que isso também é uh, interessante Sim. trazer isso. É bom para caramba, é excelente para na hora de resolver, mas também gera algumas dores, algumas dores de cabeça, principalmente na hora de resolver alguns problemas. Sim. Eu vou pular para uma, uma versão do código 2.0 que eu tenho aqui, que eu botei umas coisinhas a mais, daí a então. gente vai avançando, quando estourar o tempo e o me gritam que a gente para. Okay. Uh, só vou uh, abrir aqui o trocar aqui no meu code. isso aqui é uma versão 2.0, eu botei umas coisinhas a mais ali para mostrar para o pessoal uh, como o pessoal comentou da autenticação, eu vou até mostrar isso agora uh, basicamente uh, temos um service provider para trabalhar com autenticação aqui em app providers temos esse out service provider, ele é um arquivo que já vem pronto para trabalhar com essa parte aí uh, e eu vou abrir aqui também minhas rotas para mostrar isso Perceba que eu tinha essa estrutura aqui no meu arquivo antigo, né? E eu adicionei um outro grupo de rotas que vai envolver todas as rotas da minha API através do middleware. O middleware de autenticação. Então, aqui não vai ter um bar alguma coisa, ele só agrupa por middleware. E, e o que, eu... que é o middleware? O middleware ele vai ser um, enfim, uma funcionalidade que vai ser executada antes ou depois da tua execução principal. Então, é como se fosse uma barreira para te executar uma ação antes. Uh, por exemplo, quando eu faço uma request para a API, digamos que eu queira validar se o usuário está autenticado. Então, executa o middleware é para ver isso. Eu não preciso implementar essa verificação em cada um dos controllers. Ele vai executar sempre antes de chegar no meu controller. É do ciclo de, de funcionamento do, do framework, né? Uh, daí aqui eu tenho esse grupo, né? Aí esse grupo ele vai ser executado aqui no meu Service Provider. Eu tenho uma, esse arquivo vem pronto, né? eu tenho uma função boot que é quando que vai configurar esse meu Service Provider. Então eu pego aqui pelo meu, minha autenticação via request API, então e eu faço a verificação aqui. Se tá chegando um API token junto da minha requisição, eu vou buscar por um usuário. Que tem aquela minha API token igual aquilo que veio na minha request. Se não, ele vai cair fora. Como é que ele faz esse esquema? Aí sim, dentro do meu middleware, aqui em HTTP middleware, tem esse authenticate. Então, esse authenticate ele vai ter aqui um handle que vai ser executado. Então, ele vai tentar uh, salvar o meu usuário. Se não, ele vai dar uma mensagem dizendo que você não tem permissão para acessar a página com status code 403, que é de permissão negada. Se deu tudo certo, ele vai eu, executar a função next, que seria como se fosse a sequência do meu código, passando a minha request. Aqui ele estaria indo para o meu controller, então. Ele só vai para o meu controller se passar por essa validação aqui em cima. Tranquilo? Bacana. Beleza. Uh... Aqui vocês viram que eu fiz a referência a um user, a um model. Esse model eu criei ele. Na verdade, esse model vem pronto, só que eu não tinha configurado ele ainda na minha versão 1. Uh, eu vou abrir ele aqui. Eu basicamente não mexi nesse cara. Eu deixei ele, como ele vem por padrão, então ele tem todos esses users, essas implementações. Aqui tem essa variável fillable, que é os campos que ele vai poder ser editado e que vai vir também nas requests quando tu procurar por usuários. E aqui tem os campos Hiding, que é aqueles campos que não vão voltar da, da, tua, da tua requisição. Então, se eu, der um, se eu fizer, enfim, um cadastro de usuários e mandar listar os meus usuários pelo Eloquente, ele não vai vir o campo DCM. Ele já fica bloqueado aqui dentro. Aqui na minha migrations, eu também fiz, enfim, uma migration dos usuários. Eu criei uma tabelinha bem simples, aí, com nome, e-mail, senha e o token. Aí eu estou fazendo essa autenticação manual. E eu criei aqui nas redes também um user seeder só para criar um usuário. Então, passei aqui um API, criei uma senha. No fim, a gente nem vai utilizar. Isso aqui é mais padrão. Aqui eu só estou verificando pelo próprio token. Então, eu criei um token SDF123 aí só para uh, operacionalizar essa requisição. Uh, eu vou mostrar esse API funcionando. Então, eu vou de novo descompartilhar minha tela aqui. E eu vou compartilhar com um programinha que eu tenho para... Trabalhar com essa parte de, de requisição. Ah, cadê? Não, não tá pegando. Aqui. Ah, Bom, acho que vocês estão vendo minha tela. Uhum. Esse aqui é o Insônia, ele é um programinha para gerenciar requisições uh, uh, HTTP, então você consegue criar requests tu consegue colocar corpo, cabeçalhos ali dentro. Uh, o pessoal costuma utilizar mais o Postman, uh, acho que ele é o mais famoso, ele era um, uma extensão do Chrome, agora ele é um aplicativo, basicamente, que tu baixa. E, e o Insone é uma opção bem interessante, eu comecei a utilizar ele, eu gosto. Então, vamos uh, trabalhar com ele. Eu vou abrir aqui minha V2, eu vou direto para ela. Eu deixei minhas requisições prontas aqui para adiantar, então eu criei uma, uma pastinha V2, uma pastinha Categorias uma pa e uma requisição listar Já deixei toda configurada a minha requisição para listar as categorias. Então, a rota. Aqui eu estou passando um corpo com a minha API Token, podia passar como cabeçalho também, tranquilo. Uh, e eu vou executar essa requisição. Eu acho que faltou subir alguma coisa. Ó... Hum. Ah, não criei a tabela dos usuários. Eu tenho que só atualizar minha... Só aguarde Oi. um pouquinho aí. Ao vivo. Uh -huh. Live coding é assim, cara. Se não falha, não é live coding. É, não, não tem como. É, como eu tava mostrando exemplo no outro código, eu não rodei o... o a migration seed do segundo exemplo. Dessa eu só vou rodar aqui, né? Deixa eu O pessoal que faz palestras às vezes, brinca que tem a maldição do live code, né? Sempre vai ter um erro. Não, não é live code, né? Não. Acho que agora foi. Deixa eu... Vou rodar minha request aqui. Aí eu rodei a seed duas vezes, não esqueci e duplicou. Ah, beleza. Uh, então tem aqui a listagem das minhas categorias. Se eu vier aqui passar um token errado aqui e mandar minha request... Ele vai dizer que eu não tenho permissão para acessar a página, dizendo que eu lá no meu middleware de autenticação, ele não vai deixar eu chegar uh, lá na minha funcionalidade final. Eu fiz também para obter uma categoria aqui, eu executo, ele me traz, uh, também passando token aqui. A inserção, então a inserção eu passo o que eu quero inserir no meu banco, então vou inserir aqui. Se eu vier aqui no listar, ele inseriu aqui embaixo mais uma. Aqui no editar, só vou trocar aqui para 8, que é o meu ID, vou trocar o nome desse cara, ele me deixa trocar, se ele está aqui, ele trocou, e eu consigo excluir. Vou aproveitar para excluir esses repetidos aí, para... 5, excluiu, o 6 ele excluiu, e o 7 também. Para solicitar agora, ele removeu aqueles três duplicados, tudo pela minha estrutura. Porque o get eu consigo fazer pelo, pelo próprio navegador, o acesso URL, ele vai trazer aquele aquela request. O post, o punch, o delete, eu teria que ou fazer um formulário, ou trabalhar com o curl, através do terminal, ou utilizar esses, esses utilitários aqui para trabalhar com, com requisições. Dá para usar o Ajax também. Né? Sim, é, que nem aquele próprio exemplo que eu fiz lá do, das categorias, ele utilizou o Ajax, né? Nossa. Eu vou executar as minhas dos produtos aqui também, só para mostrar. Então, eu vou listar meus produtos, eu não tenho nada na minha tabela de produtos. Eu vou fazer a inserção. A inserção aqui, vocês vão ver que ela está um pouco diferente, ela não está com JSON, porque eu preciso passar uma imagem. Então, eu coloquei aqui, enfim, o ID, o name, o script, o price, o quantity, o arquivo da imagem, já deixei pronto, e o token. Uh, o pessoal que já trabalhou ali com o básico do HTML, na hora de construir um formulário e fazer um upload de arquivo, tem que colocar aquele type no form. É basicamente isso que eu estou definindo aqui. Eu estou definindo como multiparte form data na minha request. Então, quando eu enviar esse cara aqui, ele deu um ok, inserido com sucesso. Vou listar aqui os meus produtos e ele está aqui inserido. Então, TV Samsung, 4K, 50 polegadas, 2 anos de garantia, tudo certo. O preço, a imagem já foi upada, então eu estou trabalhando bem. Enfim, eu tenho outras funcionalidades de edição, de exclusão, mas acho que o mais, bem repetido lá das categorias, o mais diferente era é esse upload da imagem. Um, seguindo aqui também nesse exemplo 2.0 aqui, a gente, eu fiz uma estrutura de uma blade, então, para como trabalhar com blades, como se fosse adicionar uma funcionalidade a é mais volume, deixar um pouco mais potente. Aí, fugindo um pouco daquela ideia da API, digamos, se tivesse que adicionar essa funcionalidade, a gente consegue. Como é que eu fiz isso? Eu tive que acessar o meu... Deixa eu fechar um pouco de código. E vou compartilhar o meu code também. Feito. Acho que estão vendo minha tela. Fechar um pouco de arquivo aqui. Aí, para configurar a parte das blades, eu preciso acessar meu bootstrap app.php. E descomentar essa linha de código. Ela vai estar comentada, né? Como eu estava com o eloquente, eu venho aqui e descomento. para facades, facades. Enfim, tu vai trabalhar com esse cara aqui. Ele vai te habilitar os blades para te conseguir trabalhar com ela. Blade é exatamente igual a estrutura do Lara, Não muda praticamente nada. Eu vou só mostrar uma blade aqui para o pessoal. Eu criei aqui um index blade. Peguei a mesma casca do HTML lá do meu exemplo do do Ajax, e o que eu fiz? Eu criei aqui uma listagem né, dos produtos, através dos cardzinhos, então ele exibe a imagem, o produto, diz se são é últimas unidades ou não, eu coloco as informações, se não tem nenhum produto, eu disse que não tem nenhum produto localizado, e aqui em cima eu botei um filtro por categoria. Então eu fiz toda uma interface, como se fosse uma lojinha ali para listar esses produtos. Vou acessar esse cara no meu navegador, mas antes acho que eu vou mostrar o controller como é que ficou. Aqui nas rotas eu criei duas rotinhas para trabalhar com esses caras, então eu criei uma rota bara, então quando acessar a raiz do meu projeto vai abrir essa tela, eu criei um controller chamado index controller com a função index, que vai basicamente exibir essa tela. E eu coloquei um as aqui que eu estou trabalhando com rotas nomeadas, então eu dei o nome para ela de index. O pessoal que trabalha com larva é um pouco mais fácil para trabalhar com rota nomeada. Uh... Tu tem lá a flechinha route e dentro coloca o nome da rota. No Lumen tu tem que fazer desse formato aqui. E eu criei também uma rota de filtro aqui por categoria, que eu basicamente filtro por uma categoria específica. Então eu vou uh, mostrar meu controller agora. Aqui. Então basicamente eu listo minhas categorias, tal qual eu fazia antes, e eu listo os produtos que tenham. Então aqui eu estou fazendo o air, como se fosse um air lá do meu, do meu SQL se a quantidade for maior que zero, ou seja, se não tem quantidade e não exibe, né, na minha lojinha, e não get desses registros. Eu retorno uma view, então aqui eu estou renderizando minha view, minha blade, index, e estou passando esses valores, dessas variáveis para minha blade. No category é a mesma coisa, a única coisa que o que filtro por categoria eu estou filtrando por aquilo que vem do meu, através do, do meu parâmetro, da rota. Então eu vou mostrar esse cara aqui funcionando. Vou só parar aqui, compartilhar meu, meu Chrome agora. Provavelmente tem algum jeito mais fácil de fazer isso, mas eu não consegui localizar aqui. <risos> uh, vamos lá, vou abrir aqui um local root. Estão vendo o meu navegador? Sim em dois barra public. Como eu disse, a pasta raiz é a pasta pública. Se tu trabalhar com um servidor que vem embutido ali com, com o Lumen, tu já manda ele cair o localhost na, na, na pasta pública. Como eu estou trabalhando com o champzão aqui, ele vai nesse formato aqui. Então, basicamente, ele abre a página com os filtros aqui e tal. Ele está listando automaticamente isso aqui. E aqui embaixo tem a imagem que eu subi e o produto que eu cadastrei. Uh, consigo fazer filtros, então vou filtrar aqui por móveis. Ele vai dizer que não tem nenhum registro encontrado, então não encontrou nenhum móvel. Vou filtrar aqui por eletrônicos. Daí ele trouxe a minha TV aqui. Tranquilo, pessoal? Nossa. Muito bom. Uh, não sei se ficou mais alguma dúvida do pessoal aí no YouTube, se alguém tem, mandou algum questionamento. Cara, pelo que a gente acompanhou aqui, fechou todas. Bacana, acho que. Não sei se vocês também têm algum questionamento aí. Cara, assim, ó, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o pessoal que está assistindo aqui também, pela paciência com o problema que a gente teve hoje ali com, com o stream. Uh, eu também gostaria uh, até de De pedir uh, que, caso alguém queira, ou, ou tudo do queira, voltar outra hora para trazer um assunto de Laravel ou de de Lumen, PHP, programação, enfim, a gente está aí. Uh, então, também deixar aí o recado para o pessoal que nós aqui do Mitansos a gente vai ter uma pausa agora nos próximos meses. A gente vai estar tá reestruturando aqui o conteúdo de live e de, de meetups, no caso. Uh, aqui embaixo na descrição, para quem vai assistir depois da gravação, vai ter o formulário de pesquisa. Caso alguém queira responder o formulário também, a gente vai estar postando ele no grupo do Facebook, no, o formulário ali com... A gente vai estar, então, querendo ouvir um pouco de vocês, uh, o que, que vocês querem que a gente traga de conteúdo, como, como fica melhor a formulação das lives, qual é o melhor horário, como que a gente pode se adequar melhor uh, nesse momento de pandemia agora, porque a gente notou que uh, a gente teve um pouco de queda de público, à medida que o que a pandemia foi evoluindo, né? então à medida que o tempo foi passando a gente percebeu que cada vez menos as pessoas estavam acompanhando. Então, para a gente ter esse retorno de vocês, a gente está disponibilizando então esse formulário vai estar aqui na descrição e no grupo do Facebook. Quem está na nossa lista de e-mail, nós também vamos mandar pela lista de e-mails uh, esse questionário. Uh, Dudu, uma, uma última pergunta, então, uh, tu tem alguma recomendação de curso, de conteúdo, alguma coisa de ver o que eu quero enfatizar? Uh, tem alguns cursos bem interessantes na Udemy que tu consegue acessar. Uh, uh, não sei se é alguém aí que está assistindo, enfim, é assinante do Alura. Eu fiz um cursinho bem interessante de Laravel lá, lá na Alura. Tem bastante material. De Lumen também. Uh, é super interessante. Uh, acho super válido. é Basicamente é diferente da Udemy que tu compra o curso. Tu paga um valor, tu assinatura anual, tu vai pagando por mês. E tu tem acesso a todos os cursos. E, particularmente, eu achei muito completo os cursos deles. Uh, fora isso, a própria documentação traz bastante, bastante possibilidade. Tanto a do Lara como a do Lumen é bem completa, assim, eu acho excelente. É, eu até acho é que uma das melhores documentações que eu já consultei na vida né, foi a do Larva. É, ela é bem, é bem completa. Tem os Laracast também, que é como se fosse um fórum que o pessoal trabalha com, com auxílio aí do, do Lara e do Lumen, né? O que Fora isso, no Packages, que é o onde o Composer vai fazer as buscas pro, pelos pacotes, tem milhares de pacotes para Lumen, então, centenas de milhares para Laravel. Não Pode ver que é um framework bastante adotado pela comunidade PHP, acho que hoje é o queridinho, deve dominar 80% ou 90% do uso de frameworks no, mundialmente para o PHP. Então, é uma baita ferramenta, com diversas outras ferramentas pra, disponíveis já pela comunidade, acho que é, vale a pena. Uh, Para quem ainda não está no grupo do, do, do Facebook, então o link vai ficar aqui embaixo também. Uhum. Uh... Só no Facebook, nós somos a busca por Mitec, e aqui no YouTube, a busca por Mitansos. Então, <risos> muito obrigado a todos. Acho que era isso, então, pessoal. Eu deixei aqui meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato por e-mail. Tem meu GitHub aí também, eu vou publicar esse código aí pronto. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum... Xingamento do código, eu peço que não mande, por favor, mas se alguém tiver alguma, alguma dúvida aí, só mandar que a gente tenta responder assim que der. E acho que era isso. Obrigado pela oportunidade, por, por terem me chamado aí. E se precisarem, estamos aí. E uma coisa muito importante, dêem estrelinha no repositório, caso seja útil. Eu acho bem legal. <risos> Beleza, pessoal, acho foi é. isso, então. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu. Fiquem bem. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.